Eu tava aqui em casa pensando uma maneira de ajudar vocês mais no vestibular. Foi quando veio uma ideia. E se eu produzir 100 dicas com um exercícios para você baixar aqui embaixo, serve? Agora, galera, chama o teu pai, tua mãe, periquito, papagaio e deixa que o tio Kekê te explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ e hoje a gente vai falar sobre ciclo da água. Galera, o ciclo da água, até pro Enem, já vi cair no Enem. O que a gente tem que saber, basicamente? Lembrando que isso aqui é uma dica, tá, galera? Eu tenho um ciclo da água circulando, principalmente no continente e na área do mar. Exemplo, no mar. No mar, a gente tem a evaporação, e a gente tem a precipitação, que é a chuva. Mas olha que interessante, já começa anotando aí. O mar evapora mais do que precipita, porque parte das nuvens elas são carregadas para o continente. tá? Aqui, não vai acabar a água do mar? Não. Porque lembra que no continente chove, e nessa chuva vai formar lençol freático. Esse lençol freático, por sua vez, pode dar origem a rios, até que a própria chuva pode dar origem a rios, o que a gente, a gente pode dizer que pode aflorar, flora o que a gente chama de olho d'água. E o lençol freático leva a água de novo para o mar. Lembrando que no continente, então, é o contrário. Chove mais do que evapora. Até porque no continente tem o que a gente chama de evapotranspiração. Porque não é apenas a evaporação da água em si, mas do nosso corpo. A gente pode transpirar, a gente pode provocar sudorese. Lembrando que transpiração é na forma de vapor, sudorese é na forma líquida. Na planta é chamado de sudação, não esquece disso, tá, galera? Então a gente está liberando água para o ambiente. Lembrando também que a vegetação ela pode produzir a própria nuvem. Por quê? Você está fazendo a evapotranspiração, você está liberando gases chamados de dimetil sulfeto, e a floresta ela pode produzir a própria nuvem. Aumentou a umidade, aumentou a quantidade de chuva. Não esquece, essa é dica que o tio Kekê está deixando aqui. Eu vou deixar material para você baixar. E não esquece de seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Beijão, até a próxima aula.